A gente tem a Constituição que fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E a partir disso daí, muita gente entende que o trabalho está feito. E não é assim. A gente precisa é, verificar o nosso ambiente de trabalho, verificar se realmente essa igualdade está na prática como a lei diz que deve ser. né? Mas tem várias ações que são bem interessantes. Uma muito importante né, que o Senado adotou foi o Programa de Assistência à Mãe Nutriz. Esse programa ele dá uma flexibilização né, para a servidora mãe que acabou de ter filho. Então durante 15 meses ela tem um horário reduzido, mesmo que ocupe cargo de direção. É importante, porque a gente tem uma defasagem de mulheres né, nos cargos mais altos de direção e isso é um incentivo para que as mulheres ocupem esses cargos. É importante também falar aqui dessas ações que a gente... É, que repercute fora do Senado. E uma dessas ações foi de iniciativa da Diretoria-Geral, que contribui também para a questão da equidade. São 2% dos contratos né, de terceirização são reservados para as mulheres em situação de violência doméstica. Tem outras pequenas ações também. A nossa estagiária, né? ela observou que no crachá dela estava escrito a palavra estagiário, aí ela e falou, Terezinha, será que não dá para a gente fazer alguma coisa? Aí eu levei a demanda para o comitê, né, comitê permanente, e aí discutimos lá e apresentamos também para a diretoria geral, e, e foi bem bacana porque a ideia foi abraçada e já na próxima edição dos crachás já veio com essa correção.